Olá! Hoje em dia existe uma infinidade de emojis. Temos emojis para sentimentos, tecnologia, cultura, diversidade. Existem até os mais bem-humorados. Emojis fazem parte do diálogo. Ou são o próprio diálogo. Só para ter uma ideia, em 2015 o Oxford elegeu a palavra do ano. E ela era. Um emoji. É a primeira vez que a palavra do ano é uma imagem. Você tem noção da importância disso? tudo é representado por eles. Quer dizer, quase tudo. No mundo, existe mais de um bilhão de pessoas com deficiência que lutam a cada dia por mais representatividade. E na internet, considerada por muitos um meio democrático, eles ainda não são vistos por essa linguagem. E lembrando, este ano tivemos o maior evento esportivo mundial exclusivo dos para-atletas. Juntos, torcemos, vibramos, comemoramos mas ainda não conseguimos a devida representatividade. Diante desse cenário, a ADD, Associação Desportiva para Deficientes, criou emojis inspirados em 23 modalidades esportivas, o ADD Social Emojis. Esse é só o primeiro passo dado pela ADD para que essa inclusão no meio digital se torne realidade. Precisamos de alguns cliques do seu tempo. É bem simples. Temos que mandar dezenas, centenas, milhares de e-mails a chamar a atenção do padrão Unicode, órgão que regulamenta a inclusão definitiva de emojis nos celulares do mundo todo. Uma vez inclusos, os emojis não representarão apenas os para-atletas. O próximo passo será a inclusão de todos que fazem parte desse universo. Não é doação, nem propaganda. É uma causa que precisa do seu clique para fazer um barulho e ganhar volume. Assim a gente consegue implementar. E aí? Vamos ajudar?